Estamos aqui para mostrar dois códigos de Robux E resgatar Robux Uh! Bom, gente Eu tô, atualmente, eu tô com 14 Robux Aqui, ó Porque meu querido papai resgatou 12 pra mim Né, aquele querido? Bom E não gravei E ele perdeu a gravação, no caso Que o... o o mouse é ruim. Aqui, ó. Bom, o mouse tá clicando duas vezes. É. É bem a vida mesmo. Bom, gente. O código vai tá aqui, ó. Tá? Olha aí que eu vou botar os códigos. Aqui, ó. Vocês aqui, ó. vão abrir o. E os códigos é aqui, ó. É do RBX Storm, tá bom? Aí vocês vão aqui pro código. Aí aqui, ó, gente. Espero. Você resgatou quanto? 12 Robux aí. Aham. Uh -huh. Por causa da oferta. Aí, ó, gente, é esses dois últimos aqui, ó Cadê? Não, esse é só o código Então Aqui, ó Ai, meu Deus, deixa Ai Aí, aqui, ó Cadê? Ai, meu Deus, calma que tem que descer. resgatou 12, tinha 10 Aí com esses dois últimos aí, agora que eu... a Jujuba vai passar Calma, aqui, ó Isso. Xbox Gamer e Ninja Turtles Turtles, sei lá Mostra a data aí Gente é de hoje. <risos> Gente, a data é de hoje aqui diminui um pouco então pai é. esse aqui ó do... a... Um, a hora tá errada que as horas aqui é meio confusa mas... mas é de hoje é os dois códigos xbox game sim xbox game e textura ninja aí resgatou os 12 robux da sua conta é meio que meu pai fez uma oferta de 10 robôs. Não, meu pai não fez uma oferta. Eu não fiz oferta. Isso aí é só de é. código. Olha o tanto de robôs Tudo isso aí é robux. 1, 2, 3, 4, Tudo pra contar. Isso aqui já deu um 50. Sei, é, por aí. Vamos contar? Não. Não, não, não. Vai, faz aí o... É... Agora, gente, eu vou resgatar esse daqui. Tá bom? Ok. Então, onde que era pra exaltar meu? Tava... Story Story <risos> Fortnite, não Não, era books Ah, mas se bem que eu nunca tentei na Fortnite, né? É porque é, Fortnite é muita coisa ah, Tá Eu vou resgatar 25 Robots 25 mais 14 dá quanto? 25 mais 14 25 mais 14... É, é 38. Não. 38, não. 30, 33. Ai, sei lá. aí. Dá 32? Não. Não sei. Qual que é a conta mesmo? Não sei. 14? <risos> é, é, 14? 25 mais 14. É, 25 mais 14. 39. Não é? 4 Eu... mais 5 não é 9? 4 mais 5? Ah é. tá, eu confundi Tá bom, então vai Então, enfim, a gente esquece as contas Aqui ó, vocês vão botar seu username do Roblox Seu nome do Roblox Não é pra botar o meu? Pra quem logou com, sem a conta do... Uh, sim, a do... conta do Google é. uh. Então, aqui ó aí... Não vai errar, hein Tá lindo aqui é que perfeito vamos oh, vai aí ó a gente você vai... já fez a oferta sim eu já fiz a oferta que é. era do Papai Noel do quiz do quiz do Papai Noel é para poder resgatar Pra poder achar que ele vem chato que se escondia até na sombra hum. bom vamos submit submit aqui ó, ó, ó já entrou no grupo não precisei entrar no grupo eu já deveria estar tá alugado no grupo é. mas já foi sim Aí, ó, 14, 39, parabéns, mas e... Dá um obrigado pessoal por 4 mil inscritos, a verdade, né, eu tava apoiando. gente, obrigado pelos 4 mil inscritos, pretendo trazer mais vídeos com a minha voz linda, maravilhosa minha voz, ah, ah. Bom. obrigada. Mas, então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês gostem gostado, gente. Então, obrigado pelo seu quarto inscrito. Me segue no Roblox, me segue no ZP. Entra no meu grupo, Roblox Beijo de uma maneira que distância. Falou, me segue no Roblox, segue no meu Me segue no ZP. Beijo de uma maneira que distância. Falou!